Está precisando de algum acompanhamento para tocar nos cultos, lives, alguma apresentação, mas não sabe onde encontrar a música que você quer? No vídeo de hoje eu vou indicar alguém que pode te ajudar. Sem mais delongas, vamos começar. Oi, eu sou o Jonathan Cruz e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de fazer a indicação, eu gostaria de pedir a você que, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Siga-me também nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela. Dito isto vamos ao que interessa. O cenário artístico independente pode não ostentar o mesmo glamour que o mundo mainstream, mas certamente possui um vasto universo a ser explorado, onde músicos, cantores, compositores, pintores e muitos outros profissionais extremamente talentosos dedicam as suas vidas inteiras em busca de um lugar a sol. E uma dessas pessoas é o um indicado dessa semana chamado Guilherme Abreu. Guilherme tem apenas 22 anos não se deixe enganar pela idade. Atuando profissionalmente desde 2017, ele é músico, cantor, compositor, arranjador, professor de música e ainda arruma tempo para produzir. E já que mencionamos a produção musical, uma das suas principais atividades atualmente tem sido a produção de multitracks. Mas... O que é isso? Multitracks são elementos de uma produção de áudio gravados separadamente e organizados de forma individual para facilitar a manipulação dos arquivos, isto é, dar ao detentor da produção a capacidade de reproduzi-los como quiser. Trocando em miúdos é como se fosse uma espécie de playback, porém manipulável onde você pode organizar a produção segundo a sua necessidade, como por exemplo, usar como um acompanhamento durante uma apresentação, como foi mencionado anteriormente, ou usar para fins de estudo, tudo vai depender de você. Dada a sua versatilidade, fica claro que este tipo de produção não deve ser feito de qualquer jeito. Esmo-T-Tracks produzidas por Guilherme Abreu não deixa o de desejar. Veja alguns exemplos. Vejam só quanto trabalho é aplicado. Você deve estar pensando, ok Jonathan, tudo bem, tudo isso parece muito interessante, mas e o preço? Bem, os valores podem variar dependendo do tipo de produto que você adquirir. Mas fique tranquilo, pois são preços acessíveis e alguns até gratuitos. Caso você tenha se interessado e queira obter mais informações, o canal do Guilherme Abreu estará disponível ao final deste vídeo e no comentário fixado. Espera por você. Se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhá-lo para que mais pessoas possam conhecer esta indicação. E se você gostou deste formato, por favor, deixe nos comentários sugestões de artistas ou profissionais que sejam independentes. Vale até se for você mesmo. O importante é fazermos a nossa parte. O MJC Indica desta semana fica por aqui. Por enquanto está tudo. Até a próxima.